Jonathan Rock, esse é o canal da Casa Rock. Se você está afim de comprar um trocador de americano, um trocador tradicional, que é aquele retinho, e você não está querendo essa capinha aqui, ó, essa capinha plástica, então é só você entrar no nosso site. A gente tem também para vender o trocador somente com a capa de tecido. Essa capinha de tecido aqui, ela é uma capinha de tecido de percal e ela é uma capinha que ela tem essa abertura aqui atrás, aqui, ó que é muito fácil de você utilizar e retirar para lavagem, tá? Essa capa a gente envia ela sozinha também ou ela como trocador, dependendo do jeito que você quiser. Aqui eu tenho várias opções de cores, essa daqui é uma estampa que está fazendo muito sucesso, então corre para aproveitar as promoções que a gente tem no site, porque ela vai sair com um preço bem especial para quem for lá no site agora, correr lá no site para dar uma olhada, ok? A gente tem também várias outras opções, como essas aqui essa daqui também é lançamento, mas a gente trabalha também com várias tampas que são lisas, como essas aqui e ela vai chegar dessa forma pra você vai chegar esse quadradinho então, você primeiramente vai colocar pra lavar essa capinha porque ela vai chegar numa caixinha pequenininha, que é a nossa Eco Box, tá? depois eu falo um pouquinho mais sobre ela mas ela vai chegar dessa forma aqui, você coloca pra lavar primeiro depois você pode vestir no seu trocador essa capa é ideal para um trocador americano, estilo americano, que é o trocador que tem essas abinhas aqui, ó. e esse trocador, ele evita que o seu bebê role e caia do trocador. Esse é o um modelo americano, tá? Essa capa, ela serve para esse modelinho que tem 70 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura e 12 centímetros nas bordas, tá? Aqui no meio ele tem 5 centímetros. Em cerca de 22 centímetros, aqui mais ou menos, tá? Então é isso. Se você quiser mais informações sobre capas plásticas, capas de tecido ou para outros tipos de produtos, você pode chamar a gente aqui nos comentários aqui. Manda lá o que você quer saber que a gente responde aqui. Tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem Play Interest, tem muitos lugares para você saber da Casa Rock, sobre as coisas novas que a gente faz. Então, corre nos outros lugares, se inscreve nesse canal também que tem muita novidade legal para vocês. E até o próximo vídeo.